Aí você botou a cara pra aprender. Não aprendi aprender. até hoje, não, entendeu? É, Mas tô não, aí. não, não. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. Mas tô aí, velho.